Bora fazer aqui o evento sazonal, lembrando, lista de dicas do Forza Horizon na descrição do vídeo. Hoje nós vamos pegar o Nissan Z 2023 o Toyota AT38. Vamos começar pelos mais fáceis, então... Mano, tem esse evento aqui, ó, remix de exibição valendo 5 pontos. Bora fazer esse trem aqui. Ai, vamos lá, vamos fazer esse evento aqui que... É... Ué, esse evento aqui é bugado, né? Porque o trem não deixa você passar da, de um certo ponto ali. Você tem que parar o carro. O, o porque... Mas... Quem foi calculou isso aqui? Ó! Oh, que chique! Os efeitos especiais! a loja do Forza, então não tá funcionando não, hein? Tá funcionando pra vocês aí, deixa aí, comenta aí, comenta aí tá funcionando. Meu Deus. O negócio é que nesse evento é que se você for mais rápido do que o trem, você vai bater nele lá depois do túnel. liberar a carga assim. Mas com certeza daria uma vantagem para o motor. Vamos ver como vai ser. Aí complica a situação. Cru tá chegando para quebrar com Fusa. Decru vai ser o melhor, melhor do que é Fusa, o Decru. É aqui, ó. Eu não vou não, não vou não. Não vou não, vai não, pula não. Aí. Por nada. Não vai não, você vai bater ali. Pera aí, trem, pera aí, trem Mike Brown. Tá errado isso aí. Eu tinha que ganhar, hein? Aí, Boa. Viu só como as faíscas foram atrasadas do trem. KKKKK KKK, tá bugado. Vamos ver o próximo aqui. A loja do Forza Tom tá tá bugada, hein? Tem um radar de velocidade aqui, ó. A gente tem que passar aqui com qualquer carro classe S2, então não é JDM. A 289 km por hora, hein? Bora lá, esse Rimac aqui ele tá com pneu de... De rali, tá? Tem duas versões na hora que for baixar a tunagem. Bora, Rimac. 289, vai. Ó. Ele tá doido, mas esse carro aqui é brabo demais, véi. A turnagem do Rimac 2019 tá compartilhada. Tem duas, tá? Tem... Essa aqui é pneu de rally. Qual que é o próximo aqui agora? Temos aqui uma área de drift aqui, ó. Qualquer carro S2 de drift tem que fazer 150 mil pontos aqui, ó. É 150 mil pontos, né? Achei que não tava contando, não. Né? Vamos ver se vai ser fácil. Ih, rapaz. E olha que eu nem sei fazer drift. O Corvette de Drift, Fórmula Drift, tá? Tá compartilhado. Vamos ver qual é o próximo aqui agora. Ah, são as corridas, né? Vamos começar por essa corrida aqui, ó. Classe B, ai. Bora entrar nesse evento aqui, ó. Classe B. Eu só trago a exemplo de uma corrida. Tá compartilhada a tunagem desse Lancer e desse outro aqui, tá? São três corridas, tá? Eu vou com esse carro. Vamos lá, eu vejo que a galera às vezes entra no evento errado e acaba cancelando o evento atual, é só você pegar um carro só. E, e presta atenção, olha o gráfico desse jogo velho, presta atenção na mensagem que avisa, se caso você entrar no evento errado, vai aparecer a mensagem dizendo que você vai cancelar o evento atual, que são três corridas. E hoje teve pouca corrida, né? Só duas. Só duas corridinhas. Olha que bonito. Olha que bacana. Que legal. Opa. Olha que legal. Olha que bacana. Vou falar pra você, viu? Quem é que vai bater o Forza? Quem é que vai bater o Forza? O Forza vai ser um eterno Need for Speed? O Decru? O Decru lá no Havaí, lá em Onolulu? A expansão eles estavam fazendo uma expansão para o Decru 2, que é das plataformas da geração passada. E em um certo momento alguém falou Pô, velho Vamos fazer um jogo Aí o cara falou Pô, essa expansão aqui tá grande, né? Eu acho que dá pra fazer um jogo aqui, cara Um festival? Ah, mas a gente fez ela Pro, pro The Crew 2, né? Ah, a gente faz a versão Pro The Crew pro... Não, a gente fez a versão do The Crew 2 Que roda nos consoles da geração passada Aí o cara foi lá e falou Pô, deixa o da geração passada E nós dá uma melhorada no gráfico E fala que é pra nova geração também não, Boa ideia, hein? Faz sentido, né? Ah, não, não vai ter um gráfico igual do Forza, Mas... Pelo menos vai rodar na, em todas as gerações Eles já estavam fazendo pra geração passada E teve a ideia de criar o jogo... Aí eles só vão fazer alguns aprimoramentos para a nova geração. Interessante, né? Um amigo meu conseguiu acesso a esse primeiro beta do Ticremotor Fest. Ele disse que a jogabilidade do jogo vai vir para bater de frente com os Forzaorions. Vamos ver o próximo aqui, ó, a, a, a última corrida, ó, uma corrida de rua, bora lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui de RX-7, tá compartilhado esse RX-7 aqui, ó. Tem esse carrinho aqui também, esse Mazda, tá? Mas eu vou de RX-7. Depois do vazamento, boa tarde, é... Guts, beleza? Depois do vazamento... Não, depois do anúncio do novo The Crew, o Forza deixou vazar lá, né, o... O modo... O modo história que vai ser de drag racing, né? Que vai ter a Lamborghini STO e outros carros lá. Mas nem precisa disso, cara. O, o jogo que eu tô botando fé aí que talvez vai ser muito bom é o Test Drive. Agora... Eu tô com saudade de jogar Need for Speed, velho. Na moral. O Unbound. Eu gostei daquele jogo. Gostei. jogar com o MX-5 MX-5 também eu gostei muito desse carrinho bora, bora. Muka, quando minha esposa estiver no show, vou passar aí na tua casa, para fazer aquele negócio Que ócio rapaz, oxi Eu sou de Goiânia rapaz, sai fora Aqui é faca na caveira, viu? Vem pra você ver. Lá ele, lá ele. Ó, é... é... Quem não sabe baixar a tunagem, na descrição tem lista de dicas de como baixar a tunagem. São três corridas de rua, tá? Tem um pessoal que faz uma corrida só e depois entra na corrida errada e cancela o evento atual. Cuidado meu nobre. A gente já tá quase pegando o um carro novo lá. Esse evento sazonal aqui tá muito fácil, hein? Só duas corridas. É porque tem dois Event Lab também, né? Eu vou até. Vamos entrar naqueles Event Lab lá. Se não tiver bugado, né? Eu vou ter que reiniciar o Xbox. Bora, vira. Vira, vira. Até que o som de, do motor desse carro é da hora, viu? Certeza que o testa de rei tracim vai ser o tapado que vai comprar o decreo por 300 pila e ter a mesma sensação de grid legendas, confia. Eu vou ter que dar um jeito de comprar o jogo, né? E vai ter aquele hype inicial, eu vou ter que comprar. Eu sei que eu vou me arrepender Talvez, talvez não, né? Tomara que não Eu não me arrependi do Need for Speed Unbound Ainda mais foi o que ganhei Mas se eu tivesse comprado, eu não tinha arrependido não Eu só fiquei chateado Porque eu não tenho a versão dele para o, ex... para o PC, né? A versão do meu Need for Speed Unbound É de Xbox Aí eu fui pro PC e fiquei sem Que eu acho uma sacanagem Deveria vir para cá também Olha, a gente tem uma caça ao tesouro aqui, ó Leve seu Stereon para um passeio e ultrapasse o tráfego É esse carro aqui, gente, ó Steyrion, 1988 Vamos lá, vamos tirar um fino aqui do pessoal Ah, mas eu acho que ao contrário não vai dar não, né? Por que não compra o de muca. Ele ainda tem na promoção Tá por R$179,00. Ah, deu certo, de deu Campan certo, Palace deu certo. E a versão normal tá por R$149,00. Olha só, gente. Você pega o Steirian e fica tirando o fino dos carros. Aí vai aparecer a mensagem do tesouro. O baú do tesouro tá bem aqui, ó. Beleza? Tá bem aqui. What the hell? Ah, tá aqui, gente, ó. Tá bem aqui, ó. Pimba. Pronto. É só tirar fino com esse carro aqui na rodovia. Vai aparecer a mensagem. Aí vai mostrar onde é que tá a localização. Vamos lá, ó. vamos ver aqui, ó. Agora é o desafio de tirar foto. A gente tem que fotografar um Toyota qualquer, né? Ou Lexus ao lado das lanternas de pedra em Eque Balan. Acho que é pra cá, ó. Ali, ali, ó. Tá aqui, gente, ó. Perto do, do gatinho, ó. Tá perto do gatinho aqui, ó. Ah! Vocês viram o gato miando? <risos> aqui, ó. Fica perto da placa de XP, tá vendo? Aqui, perto da placa, e tá aqui. Aí, ó. É isso aí, ó. Rapaz, o gato miou, miau! Matei não, hein? Aí, ó, esse aqui não foi tão fácil, mas a gente localizou aqui. Ah, o gato miou. Eu vou fazer a corrida online agora. Bora aqui. Mano, tem esses carros aqui, ó. Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Tem esse aqui, eu não sei se eu vou com esse ou com esse aqui, ó. Acho que eu vou com esse aqui, eu acho que esse aqui tem mais manobra, vai ser mais seguro. Bora lá, bora lá. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Lá ele mil vezes. Lá ele mil vezes. Ó, oh, rapaz, olha aí Quer ver eu tomar a bicuda? Vou tomar a bicuda agora O milagre O milagre Gente, tem muito carro bom, viu? Classe A, que dá pra fazer esse evento aqui, viu? tem como perder, não Carro JDM anda demais nesse jogo Segura o bicho, segura o bicho Tá rodando a 94 FPS Depois da atualização Vou ver se o Forza mexeu no, no meu gráfico Porque o FPS Caiu uns 10 FPS depois da atualização Fala aí Gui, Beleza? Aí uns zézeres esse aqui. Nunca oh. o, o o GTR novo é bom? Você fala o Nismo? É manco. Segura, segura o, o, o pó slide. Segura o pó slide, Caio. Bravo, brabo, brabo. Oh. Esse carrinho é bonito, ele me faz lembrar o Gran Turismo. Só faltou o barulho de aspirador de pó. Aí ia ficar da hora. Opa, valeu! Nebes, Nebes, Nebes. Olha, bichão. esse carro é bonito demais. E ele é bom, ele é bom, bonito e bom. E esse design é épico. É muito, muito top. Falta 5 pontos. Vamos fazer aqui o, o Forza. Tom Obtenha e dirige o Nissan Skyline GTR Spec. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Brabo! É, ganhe 9 estrelas em áreas de velocidade. Ah, vou fazer essa área aqui, ó, de velocidade do festival, que é 177 km por hora. É só ficar repetindo ela várias vezes, né? Até aparecer a mensagem de concluído. Aí é na hora que aparecer a mensagenzinha, pronto. Agora é o que? Vença um evento de corrida de estrada. Eu vou botar uma volta nessa pista aqui, ó. Entra no evento, solo. Vai aqui, ó. Criar projeto. Já tô com o carro selecionado. Ele é Classe S1. Vai em configuração, bota nível turista, uma volta só. Confirma, publica. E entra no evento e vai. Vamos lá, vamos lá de terra. Bora, Brian. Eterno. É, é, quando vai começar a fazer dancinha? No TikTok. Ai ai, vou é, Vou começar hoje. É. Bora GTR, GTR. Arisco. Esse carro aqui é classe A, né, velho? Esse carro aqui é classe A. S1 ele fica doido demais. Classe A ele tem muita potência e pouca manobra. Não, tem muita aceleração, né? Porque potência eu acho que ele não deve ter tanta, não. Tem muita aceleração. Né? Tem muito arisco, ó. Ele é A, né? Na A ele anda bem, mas só que é... Dá pra pôr ele na A com o motor original? Eu vou testar depois. Agora o okay, quê? Dirija... Ih, rapaz, tem que dirigir 8km? É só marcar no mapa de um ponto a outro... Aí até aparecer a mensagem, né? Quantos quilômetros é isso aqui? Isso aqui mesmo é 12 quilômetros, né? Quando aparecer a mensagem de, de concluído, né? Muito, Esse evento tá muito fácil. E a tunagem do GTR tá compartilhada, tá? Vamos fazer esses event lab aqui também? O que, que é isso aqui? Bora entrar aqui para ver o que é isso, solo. Olha, tem o Subaru BRZ 2013 aqui, ó. Vamos com ele. Vamos ver se isso aqui é um evento Oriental Ô Bom oh, Need for Speed Bound, eu, eu gostei, cara Eu queria comprar Olha, isso aqui é um cenário Oriental, hein É, um, é duas voltinhas desse cenário Oriental com esse carro aqui Cansado, vamos entrar aqui na cidade. Olha que bacana. Olha que bacana. O que, que é isso? Shibuya. Olha o nome da cidade. Shibuya. Chiboquinha. Legal, legal, legal. Uma referência aos consoles da nova geração. Talvez... Drift no. Ó, oh, fala o nome do, do... Da, da rua. Que legal. Que legal, legal, legal. Olha a! a... Que bonito. Nossa. A pausca. Ó. Oh. Outro City. Não entendi o nome, o resto, não entendi o resto. Agora deu o Forza fazer propaganda pra seguirem o cara no Twitter. Olha embaixo dos tempos. Cadê? Ah, o nome do cara! Oh, que legal! Tem o um arroba e o nome do cara que fez o evento. Bacana, bacana. Legal, bacana, bonito. Vamos lá, vamos dar mais uma volta aqui para ver esse evento JDM. Para tá compartilhar a tunagem de todos os carros dos eventos aqui. Olha o Rei 3. Olha o Rei 3. Menino, o FPS caiu para 60. 60. Caraca, eu acho que o Forza mudou minha minha configuração da placa de vídeo, velho. Mudou as configurações. Eu vou olhar depois, porque, mano... posso subiu pra 70. Esse lugar aqui como um FPS danado, hein? Eu queria ver um Xbox Onifet jogando dentro desse local aqui. Queria ver como é que o Onifet, né? O bichão deve cuspir fogo. Cuspir fogo. Só as labaredas. Só as labaredas. Bora. Otto City. higue way Bacana. Steel, steel brinde Steel brinde Bacana, gostei, gostei Só faltou ser um, botar um carro mais rápido aqui, né? Colocasse um carro mais rápido aqui, ia ser melhor ainda Pronto Pronto só cabe um carro, porque se tiver 10 carros aqui dentro dessa sala, pega fogo o Xbox. Bora essa outra aqui, vai. Vamos fazer essa aqui, vamos lá. Bora entrar aqui. Mizu pés. Mizu pés. Eu vou de RX7, hein? Que pés 2023. Ninguém joga futebol aqui. Bora. Oh, e aqui. Oh. Me bota a linha de... de, de a linha não, o, o, o bagulho lá, pô. Tem que colocar o bagulho lá. Olha que lugar bonito. Olha que bonito esse lugar. Menino, esses caras são arquitetos. São arquitetos. tá viu? Se descer na velocidade que é pra arrumar a cara porque os caras não colocam um aviso, né? Olha tá bonito, olha. Deu um fogos de artifício ali pra acabar com FPS. Será que dá pra jogar com mais pessoas aqui? É... Isso aqui tá me lembrando, sabe o que? Os mods do, do Asseto Corsa. Os mods do aceto Borsa Faz uma corrida de noite com o Orion, é bacana ela. Qual o carro? a ah, com Orion? Eu vou fazer. não eu, eu ganhei esse carro da Orion aí, ele é bom, hein? O Biel ontem tava andando... Eu não sou bom com Paganizondo, mas o Biel tava andando com ele ontem. O carro tava com desempenho muito bom. Parece que ele é um pouco melhor do que o, a outra versão. Nossa, que, que lugar é esse? Vou bater. Vou morrer. Quase que eu. Quase que eu caio ali, cara. Aí, aí, ó Rapaz, e a adrenalina tem um nível de adrenalina aqui. Esse evento, hein? Ai, ai, engraçado. Engraçado. Os caras já que o Forza não quer trazer o Japão, o cara bota o Japão aqui no Forza. Ó. cara coloca o Japão aqui, não dá nada não hum. Só que, olha, tem um box ali, um box Tipo um box Mas tá, o, o traçado É só para dar o rolê, né Esse aqui não é traçado de corrida não É só para dar um rolê mesmo Será que dá para convidar o pessoal para correr um, um comboio aqui? Eu acho que não dá, não. Vai cair a metade do logo. Pronto, pronto. Esse é ventilado que eu acho que é, ele tá acima da geração atual de, de, de consoles, eu acredito. Porque não dá para correr com. Nem boot dá para correr aqui terminamos o evento sazonal lista de dicas na descrição para jogadores iniciantes quem for comprar o overclock me marca lá no Instagram link na descrição meu cupom de desconto também.